Como é você? Vamos começar sobre adolescência e esse vídeo faz parte de uma sequência de três vídeos que vamos falar sobre três mentiras que nós pais acreditamos ou podemos acreditar. Então, a primeira mentira é não posso controlar o que meu filho ou minha filha acredita ou eu posso controlar o que meu filho e minha filha acredita. E aí, qual resposta você tem para essa crença? É, deixa aqui embaixo que eu quero ouvir você. O primeiro extremo é eu posso controlar e aí eu começo a coibir a, o comportamento do meu filho e fazê-lo agir conforme eu queira. E aí eu acredito que eu estou controlando e eu posso controlar o que meu filho acredita. E aí ele vai fazer várias situações, ele vai a, a me obedecer, e fazer diversas coisas e eu vou me sentir confortável de que a, ele está, o que ele está fazendo é a maneira correta, mas dentro dele está tendo uma implosão e um acúmulo que em algum momento ele vai se revelar. Eu acho que você já sabe esse tipo de, de, de filhos ou de pais, que o filho aparentemente era uma coisa e demonstrava a, a submissão aos pais e fazia todas as coisas, mas por um motivo, por medo. Ou porque os pais eram ali presentes e em algum momento depois eles revelam quem eles são. Ou seja, ou talvez você conheça aquele filho. Sei se você também está passando por isso, em que você descobre coisas que você não imaginava que seu filho era capaz de fazer. E talvez um dos motivos era isso, é que você acreditava que você poderia controlar o teu filho, que ele acreditava, mas na verdade o que você estava fazendo era controlando ah, o comportamento dele, controlando a, as atitudes dele. É, a gente pode dizer assim, que ele tinha virtudes, mas as virtudes dele, é, a razão era comum, o motivo dele ter certas virtudes era comum, era por medo, é porque ele não queria desagradar, é porque eles passavam debaixo de chantagem emocional sua, né, como pai, ou mãe, ou daqueles pais. E aí, em algum momento, ele começa a ter vida dupla. Tá? Então, essa ideia de que nós pais podemos controlar o que nossos filhos acreditam, Nesse extremo de que nós podemos controlar, isso não é verdade. Por outro lado, também dizer assim, ah, eu, nós pais, nós não conseguimos controlar ah, o que nossos filhos acreditam. É o um outro extremo, é o oposto do que a gente acabou de falar, e é mais ou menos assim, ah, não tenho o que fazer mesmo, então é deixar do jeito que está e permitir que vários ah, elementos sejam os influenciadores de nossos filhos. Eu, particularmente, não acredito também nessa outra perspectiva de que, como pais, nós não estamos de mãos atadas e nada podemos fazer para influenciar nossos filhos e que não tem como controlar os nossos filhos. Porque o outro extremo é se eu controlo, na verdade, meu filho vai viver uma vida de mentiras e falsa e aí, em algum momento, ele vai se revelar e vai me surpreender. Então, é melhor eu deixar a maneira como ele acredita, a maneira deixar deixá à vontade para não se... se pego de surpresa. Bem, eu acho que esse aí já é o um outro extremo e não ajuda também. Então, para mim, esses dois extremos, eles não é o bom caminho. Eu acredito sim que a gente não pode controlar, mas nós podemos influenciar os nossos filhos. Eu acredito muito forte em de mim que nós pais, você pai e mãe, você é o grande influenciador de seu filho. Eu sempre falo aqui no canal e vou repetir de novo pra você que ah, professor, eh, amigos... É, o que mais é, vizinhos, todos eles passam na vida dos filhos, mas nós pais somos aquela figura que vai permanecer para sempre na vida dos nossos filhos, como boas influências ou más influências. Uma prova disso é que quando a gente chega na vida adulta, nós recorremos aos nossos pais, nós ainda permanecemos tendo vínculos com ele. Ainda passamos a reportar aos nossos pais isso quando a gente tem uma boa relação. Aqueles que não tiveram uma boa relação com os pais ainda permanecem uma vida e ainda magoados, ressentidos ainda com seus pais. Então você percebe como a figura do pai e da mãe é uma figura muito importante e permanente ali de grandes influenciadores. Então eu parto, na minha opinião, parte dessa premissa de que nós, pais, somos grandes influenciadores sobre nossos filhos. Pensando nisso, embora a gente não tenha o controle total das crenças de nossos filhos, a entregar e acreditar que nós não temos influências completas, isso não é verdade. Ou é, acreditar naquela máxima que as pessoas falam, ah, hoje os pais não têm mais influência em nossos filhos. Eu não acredito, não acredito nisso. Eu gostaria que você que está assistindo esse filho, também não acreditasse nisso. E que, pelo contrário, você percebesse o grande potencial e grande influência que você, pai e mãe, tem, sim, na vida do seu filho. E aí, diante disso me faz lembrar de um versículo da Bíblia, que está em Deuteronômio, que fala assim, eu vou só, é, capítulo 6, versículo 7 ao 9, que fala, a, que ele fala assim, que é, fala para o teu filho quando ele estiver dormindo, andando, a, levantado e tal, tá, fala para ele a, o ensinamento de Deus e a, a todo momento, para que ele não se esqueça do, dos princípios de Deus. E aí, eu aplico isso, então, para a vida do adolescente, que nós, como pais, nós podemos criar um relacionamento saudável com nossos filhos, de é, influenciadores e de amigos em que a gente conversa. Amigos, pais, tá? Ah, amigos, mas no sentido de pais também, em que a gente conversa diversos assuntos, a gente tem iniciativa de conversar com eles, nós temos ah, criamos relações com eles, nós falamos as nossas fragilidades, nós falamos também das nossas histórias, nós... Ah, em algumas situações nós colocamos limites também para os nossos filhos, ter limites também faz parte desse relacionamento, faz parte de, ah, de reconsiderar certas coisas é, e sempre pensando nisso, sempre pensando no coração deles, do nosso filho, muito mais do que apenas no comportamento, apenas deles... A aparecerem ou serem bons filhos para as pessoas verem, mas no fundo do fundo também a nossa motivação como pais é trabalhar o coração deles, é ir profundamente o coração deles, ah tá, então uma das coisas que a gente pode fazer é quando a gente percebe certas atitudes dos nossos filhos que não correspondem com princípios que nós acreditamos, conversar com eles e saber por que eles tiveram tais atitudes e isso então ajuda a gente a, a, a ele abrir para conversar com a gente né? e, e a gente então usar o princípio da graça, principalmente quando ele está ficando na fase adolescente, a... a gente tem a oportunidade de conversar com ele e a... usar o princípio da graça. Como cristãos, usamos o princípio da graça, o um caminhão que está escutando o lado é... E aí, esse princípio da graça é mais ou menos como, eu acho muito interessante quando Adão e Eva pecam contra Deus, ofendem a Deus e Deus procura e ele, procura sabendo é que vocês estão. E aí Adão então, abre o coração para Deus e Deus quer resgatar, a intenção da conversa com o filho é a questão de resgatar, não é de, de romper o, o relacionamento, mas resgatar, e usa de consolo, usa de graça e depois é o confronto, então como pais é importante a gente perceber que nós temos um papel de influenciadores muito grande, é, nós queremos sim que nossos filhos tenham virtudes e tenham a, atitudes que nós acreditamos serem corretas, mas partindo do coração e partindo de uma crença em que eles acreditam. E, como pais, então, a gente pode confrontar nossos filhos, nós podemos conversar com eles, é, acolher, confrontar, né para que eles reflitam a respeito das atitudes dele a partir do coração. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito que nós não podemos ter controle total, mas tu me dizer que não tem controle, isso não é verdade. Mas achar nesse, nesse nesse relacionamento com nossos filhos, mesmo que a gente possa influenciá-los, ah, e principalmente tocar no coração deles, tocar no que eles realmente acreditam para... Ah, para que os comportamentos deles sejam autênticos e sejam por motivos nobres. E não apenas por medo, porque eu vou castigado, mas por algo grandioso. E para mim eu acredito muito em Deus. Então eu acredito assim, se a gente tem a convicção que a gente está fazendo algo para agradar uma figura maior do que tudo, do que todos, que é Deus, isso a gente consegue ter bons frutos. Então, querido pai, eu gostaria que você desconstruísse essa crença de que você não tem como controlar seu filho ou que você pode controlar completamente seu filho. Eu acho que... A perceber a sua limitação e perceber também a sua capacidade, vai ajudar você a achar um bom equilíbrio. Desejo a você toda a sorte na sua, educação, na sua educação e no seu relacionamento com o seu filho, tá bom? Esse é o meu desejo. Deixe seu comentário aqui embaixo que é muito importante. Se, ah, se você ainda não segue o canal, peço. Segue o canal, deixa teu like, deixa teu comentário. compartilha com outros pais também esse vídeo se você acha ah, relevante, tá bom? Até mais. Ah, assiste também os outros dois vídeos que vão falar sobre isso. Sobre mentiras que os pais acreditam, tá bom? Quem mais? Obrigado por ter ficado comigo. Até agora. Tchau, tchau.